Hoje com uma dupla participação aqui especial de um aluno nosso, o Igor Torves, direto dos Estados Unidos. E está com a gente o treinador que acompanha ele no plano personal, Marco Schneider, conosco também nesse episódio. Para contar a história desse cara que tinha trauma com corrida, era traumatizado com esse nosso esporte, maravilhoso esporte. E hoje está aí bombando nas pistas, chegou a alcançar inclusive um feito recente de um recorde de próximo de 21 minutos nos 5 quilômetros. Um cara que não gostava, não. Eu até perguntei para ele antes aqui da gente gravar, né? Você não gostava, cara? Não, meu negócio era trauma mesmo. Ele vai contar um pouco dessa história pra gente. Então, seja muito bem-vindo, Igor. Bem-vindo, Marcos. Primeiro, Igor, muito obrigado aí pela sua presença. É um prazer estar com você aqui hoje nesse episódio. Cara, é... o prazer é meu, né? Cara, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. É... Agradecer o convite. então é... Tô... Até nem, nem tinha acreditado, cara, quando me chamaram foi falei, pô, sou eu mesmo, não errou, não? <risos> é, é isso aí. É... Tu quer que eu fale alguma coisa agora sobre o... o que Vou dar foi um oi para gente mesmo aí a princípio, o Marcão também, agradecer a presença dele. Aqui é um podcast bastante aí. hoje, né? O Igor tá nos Estados Unidos, daqui a pouco ele vai contar porque ele tá lá, e o Marcão, que é nosso treinador, ele reside na Espanha. Como é que tá por aí, Marcos? Tudo certo? Fala aí galera, beleza? Todo mundo que está nos ouvindo aí, uh, seja bem-vindo ao podcast. Igor, valeu por, por ter aceitado participar com a gente. E aí, Tiagão, valeu pelo convite aí, duplo aí para mim e para o Igor. E cara, aqui está tudo certo, Tá começando a dar uma esfriadinha, mas cara, daqui a um mês escapa para o Brasil, então aí a gente já é, vai ficar com calorzinho de novo. Tá aqui com a gente, né? Show de bola. Pois é, aí como eu falei, o Marcos é o treinador personal do Igor, né? se você não sabe, dentro do nosso clube Corrida Perfeita, se você conhecer lá, corridaperfeita.com.br, nós temos uma versão personal, onde um treinador acompanha individualmente sua jornada, é o caso aqui do Igor e do Marcos, que a gente deve falar um pouquinho mais a respeito daqui a pouco. Mas vamos lá, Igor, conta aí essa história de trauma com a corrida, como é que começou a tua história com a corrida e por que, que ela começou, ou de repente em algum momento se tornou um trauma ao invés de um prazer.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 Entendi. E essa lesão especificamente que você citou no joelho quando entrou aí para o Fuzileiros, foi exatamente com a corrida ou se originou de alguma outra forma? Cara, provavelmente foi pelo excesso de carga, de, um, de estar numa vida civil sem... É, existia, eu treinava, mas não era um não rotina, era com aquela rotina de dormir pouco, carregar mochila pesada, fazer outras coisas, caminhar o dia inteiro, correr corre o dia inteiro, a gente não podia andar de um local para outro, era só correndo. Então, existia uma sobrecarga das articulações que não houve entendimento do de onde veio a lesão. Então, para mim, a lesão, como doía quando corria, aos 20, 21 anos, eu relacionava aquela dor com a corrida, não que a corrida gerou aquilo era era relacionado, meu cérebro tinha atrelado a dor à corrida. Entendi. E na sua cabeça, então, como você até falou, né? Naquela época você não teve acesso a uma educação, aquilo tudo que a gente traz no Corrida Perfeita sobre um conhecimento postural, técnico. Você não tinha acesso a isso e, naturalmente, pô, tem o um dor, a culpa é da corrida. Era isso que era essa mentalidade que você tinha construída, né? Como muita gente tem hoje também, né? A gente conversa com pessoas hoje sedentárias ou que não conhecem corrida, quando a gente fala que corre, ah, eu não corro não porque eu já tentei, dói meu joelho, né? E não sei o quê, e meu joelho não dá conta. Ou seja, é uma associação muito comum ainda, né? Então eu tô percebendo que durou aí, né? Você pode até falar um pouquinho por quanto tempo durou essa relação é, de, de ver a corrida como um trauma mesmo. Porque eu entendi que você ficou fazendo por um bom período só pela obrigação de cumprir os TAFs mesmo dentro do, do serviço militar, né? Exatamente. Exatamente. isso é por quanto tempo? Hoje a gente sabe que você consegue como militar hoje nos Estados Unidos, né? você pode até falar um pouquinho dessa transição aí entre Brasil e Estados Unidos, mas depois que você... Por quanto tempo ficou essa relação aí da corrida, só pela obrigatoriedade mesmo dos testes dentro do, do serviço militar? Cara, é, dos 10 anos que eu servi no Brasil, é, pelo menos 7 deles, a corrida era relacionada à dor. É, eu ia correr de vez em quando, assim uma vez na semana, porque quando eu era jovem ali, nos meus é, é, início dos 20 anos, né? É, a gente acha que é superman, né, cara? Você pode sair, beber, não dormir, treinar, fazer tudo e que não vai te afetar. Então, às vezes, eu saía, tinha bebido um pouco demais no final de semana, o que eu ia fazer? Dar uma corrida no meio da semana, aquele trotezinho para suar, né? Mas nada assim, ah, vou treinar três vezes na semana, vou treinar quatro tira vezes. Tirar o álcool, né? para tirar o álcool do sistema. É, e, e assim, e foi assim: eu entrei no, no Corpo de Fuzileiro em 2005 e eu só voltei a correr por mim mesmo quando, é, lá para 2012, é, 2013. Na verdade, foi em 2013 eu tinha ido, é, eu tava passando por alguns problemas e eu fui procurar ajuda psicológica. E falaram: Olha, é, isso é um quadro depressivo. Você é, eu,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 é, o Marcos ele foi militar também aqui no Brasil né E hoje ele acompanha muitos militares que têm esse desafio de treinar bem para corrida para os seus testes né aí é, eu queria saber do Marcos essa situação do Igor Marcos ela é comum no meio militar desde a sua época enquanto militar mas hoje também pegando outros atletas que são militares que você acompanha no clube personal É. Sim, sim, Thiago, ela é bem, bem recorrente, né, tanto pela minha experiência pessoal, que eu posso afirmar isso, né, o que eu vivi, o que eu vi lá dentro da caserna na época que eu estava, e hoje em dia, né, os alunos que chegam até mim também com... Uh, como é que eu vou dizer, não é falta de informação, mas é com um outro viés, né, a pessoa treina a corrida justamente com esse viés aí que o Igor falou, é para provar no TAF, é porque tá, faz parte do TFM, é parte da rotina, né, faz parte da, da vida do militar, né, estar tá preparado fisicamente, faz muito sentido, mas, né, a corrida, ela tem um papel bem protagonista dentro da, do serviço militar, mas ela não tem né, a devida atenção técnica que deveria ter no sentido de um olhar individual para o atleta. Né? A tropa ela é bem vista como um coletivo, só que a corrida ela é um esporte que tu pratica né, individualmente no sentido de pô, se eu for fazendo alguma coisa errada, quem se machuca, sou eu, não é a tropa. Né? Se eu estou fazendo alguma coisa em excesso, quem está notando esses excessos, né, essa sobrecarga, essa fadiga, sou eu, não são meus colegas. Né? Então acaba que isso é realmente sim uma situação bem comum e às vezes até da pessoa acabar se desmotivando com isso, né, aquela coisa sempre padrão para todo mundo, nem todo mundo tem as mesmas motivações para praticar um exercício físico, né, então acaba que às vezes a galera cai nessa espiral assim, né, de tá se machucando e aí começa a fazer o TAP só para cumprir tabela, é bem como o Igor falou mesmo, né, é uma prova super curta, mesmo que tu esteja assim pouco afim de fazer ou seja por obrigação, tu vai lá e faz, né, e se tu tem, assim, um mínimo de condicionamento físico, tu já vai, tira a nota que tem que passar, aliás, tira a nota que tem que tirar para passar, e vida que segue, né, então a galera quando cai uh, comigo do atendimento personal, normalmente eles já vêm com essa questão, assim, de oh, ou tô me machucando muito e não tô conseguindo mais fazer o TAF, né, por impedimento físico mesmo, o cara tá num ciclo de lesões ali, que ele já não consegue mais nem fazer a prova, né, ele não consegue treinar, ou então ele estancou num momento ali em que ele assim, cara, faz uh, X anos que eu estou tirando a mesma menção todos os anos na prova, e não quero mais, né? Às vezes o cara está fazendo algum curso lá dentro do Exército, né, ou está aspirando alguma promoção, e aí a pessoa precisa realmente de uma menção um pouquinho melhor, né? Às vezes só aquele mínimo, que é só para se manter vivo lá dentro, né? Vamos dizer assim, ele já não é mais o suficiente, né? o cara precisa dar aquele passinho adiante e aí é onde uma atenção mais individualizada, mais personalizada, acaba fazendo toda a diferença, como foi o caso do Igor, né? A gente foi ali, começou a olhar detalhes, começou a ver qual, qual tipo de treinamento faz né, sentido na realidade dele, né? A rotina do Igor, como que ela funciona e tudo mais. Então, acho que vai mais ou menos nessa pegada aí sim, Thiago, bem como, bem como o Igor relatou e como tu, tu me perguntou aqui. Sim, a gente pode até fazer um paralelo, eu acho, com o civis também que se propõem a correr, né? Muitas vezes é com a obrigação de emagrecer ou porque a corrida, de fato, se tornou uma válvula de escape, também a pessoa gosta e ela às vezes está sem a orientação adequada, sem realmente o estímulo adequado para o treinamento, está lá toda estourada, né? cheia de problema, mas está insistindo na corrida. né? Bota uma joelheira lá e acha que vai resolver o problema, eu vou correr porque eu preciso emagrecer, ou porque é a coisa que eu gosto de fazer na vida. né? A gente pode traçar esse paralelo também, é. É, mas mostrar, né, como a gente tem mostrado, tanto nos nossos conteúdos no Corrida Perfeita, como aqui, que há um caminho também para se praticar a corrida de forma é, mais saudável e prazerosa, digamos assim. Né? Aí eu queria até perguntar, já continuando com o Marcos, para depois passar a bola para o Igor, para ele contar essa experiência junto ao Marcos. Dentro desse olhar técnico, mais postural, o que, que vocês trabalharam, o que, que o Marcos acabou identificando, de repente, no Igor, que talvez foi até aquela chave. Caraca, era isso que me fazia sentir dor lá no começo, né? alguma coisa nesse aspecto. Imagino eu que possa ter acontecido. Você pode contar um pouquinho, Marcos? Ah, beleza. Como o Igor já era um né, um aluno que tinha uma boa bagagem correndo já, né? Normalmente quando a pessoa já está nesse grau assim de maturidade, pelo menos de tempo correndo, né? Tempo de atividade, às vezes a pessoa possui ali alguns detalhes que podem ser corrigidos, mas não era nada muito absurdo, sim. Mas sim, era alguma coisa que ele vinha relatando já de dor, né? Tornozelo, ali um pouco das vezes no joelho também, e não era nada muito crônico, não impedia ele de treinar e então o um ajuste fino ele começou a aparecer já nesse sentido né eu me lembro que o Igor ele fazia né o que a gente chama ali o clássico o chutinho né que é estender a perna lá na, lá na frente o joelho seguir né a trajetória ali da, da parte aérea da, da nossa corrida ao invés de estar entrando abaixo do centro de massa eu acredito né Igor pô teve N coisas que eu observei no vídeo dele correndo né mas eu acredito que acho que essa foi uma das que mais girou a chave na na tua na tua biomecânica de corrida, isso e a questão também né de projetar um pouco mais também o tronco para frente, né, não correr tão sentado. Acho que toda essa parte que no fim, ao fim acaba gira em torno né da, da questão da ativação do quadril, né, que é tá usando mais o quadril para ativar a nossa corrida do que só né tá jogando o pé lá na frente tentando né esticar passada na força, vamos dizer assim na marra, né? Abrir a passada por abrir a passada, uma coisa meio inconsciente assim, acho que todos esses detalhes aí, inclusive acho que o Igor pode, né, de repente, nos pontuar aí, o que, que eu observei lá, que ele notou mais mudança, mas eu tenho quase certeza que tenha sido isso, né Igor? Sim, Sim, só sabe. fazer um, um parênteses aqui rapidinho para passar para o Igor, né, pois às vezes as pessoas estejam se perguntando, né, como é que o trabalho do coisa é perfeito Online funciona essa parte. Né? No caso do, dos planos essenciais, que são os planos mais básicos, você tem acesso aos conteúdos e aprende a autoavaliar sua corrida com vídeos. Né? No caso aqui do atendimento com o treinador individual, o Igor mandou os vídeos é, para o Marcos fazer a avaliação dele correndo. Então conta aí Igor, como é que foi esse processo aí, nessa, essas avaliações que inicialmente vocês fizeram e claro, sempre com a necessidade pode continuar havendo também ao longo do processo. A gente inclusive fez, né, Igor, uma, uma revisão até do vídeo, né? Ele me, ele me regravou um vídeo num, num tempo depois. Uhum. Sim, sim. É... Então, a primeira, a primeira, é... nosso primeiro contato, né? O Marcos me pediu para gravar um vídeo na esteira, é, com aquele protocolo lá todo que, que tem no, do, do Corrida Perfeita, com diferente, de diferentes ângulos, é, né? de perfil, é, por trás, na frente, e a gente... né, enviei para ele e o Marcos foi lá e me pontuou, me mostrou é, é, onde é que eu podia estar melhorando, o que é que estava acontecendo ali, né, o tempo que eu estava desperdiçando em contato com, com o solo, é, o, a questão do chutinho, né, que é uma coisa que, para mim, é uma coisa que eu tenho que estar tá sempre mantendo na minha principalmente quando eu tô quando a pessoa tá cansada né no meu caso é, acho que a pessoa quando cansa ela tende a perder um pouco da técnica é, pelo pela musculatura tá cansada mas quando você transforma isso né é numa coisa mais autônoma o teu o teu organismo acaba é, respondendo né você tem ali o, o teu corpo começa a fazer aquilo naturalmente né e, e eu acho que esse é que é o é que a meta do treinamento é você saber que quando você tá cansado você ainda assim consegue manter uma boa técnica é isso foi um diferencial muito grande para mim porque eu já venho acompanhando o material do Corrida Perfeita desde 2018 né assistindo os vídeos no YouTube e tal e eu sabia que eu não podia fazer, o, o eu não podia me comprometer a treinar é, por causa da minha rotina. Eu tava entrando para o exército, ia ficar um tempo fora, sem celular, sem isso, sem aquilo. Mas eu comecei a estudar falei por que, que eu sinto é, essa dor na canela, dor no joelho e tal. Eu ia ali no, no, no, no material do Corrida prefeito no YouTube... Pô, assisti os vídeos, assisti outros vídeos de outros treinadores aqui, bem conceituados, muito bem conceituados, que falam a mesma coisa praticamente, né? A, a, o, o... da passada, da, da, de inclinar o corpo para frente, de deixar, né? O, o, o, de, de ativar o quadril e não forçar a passada, não usar musculatura, né? Daí eu gravei todos esses vídeos, mandei para o Marcos, né? Quando eu uh, vim para o plano uh, personal e depois de acho que foi o que Marco uns três semanas atrás mais ou menos eu gravei um outro vídeo e ele e ele falou olha dá para a gente né fazer um ajuste fino aqui e, e... para mim cara isso é uma das coisas e traz o diferencial de estar tá treinando com o corrido perfeito é... Eu, eu procurei outras assessorias, aqui nos Estados Unidos não é grande essa questão de assessoria e tal, mas você tem os coaches, os caras vão lá, tu quer correr quanto? Tanto, você faz para quanto? O cara vai lá, monta a tua planilha e tu dá o pau. E eu fiz algumas planilhas dela dessa. eu ia lá, lia, via lá a rodagem que eu tinha que fazer, foi assim que eu fiz a primeira vez que eu fiz 21K, não tinha, nunca tinha feito 21, corri 25 de primeira, mas todo quebrado, meu corpo tinha câmbra do pescoço até o tornozelo. <risos> Cara, uma doideira, assim. E eu achei que é muito fácil encontrar alguém que te monte uma planilha e faça, olha, você precisa correr tanto na segunda, tanto na quarta, tanto na quinta, tanto no sábado e por tantas semanas. Mas eu nunca tinha encontrado ninguém para te falar, olha, é assim que se corre. Não é só a, a rodagem, não é só o treino de força, de velocidade, mas é assim que se corre. A técnica de corrida, é, para mim, foi o maior diferencial, porque hoje em dia eu consigo correr com conforto. Não Eu não estou morrendo quando eu termino as provas, como o Marcos tinha falado aí. E, e essa sempre foi a minha maior guerra. Eu terminava as provas dando aquele teto preto já, já estava fechando já tava no fim do túnel dando um, né, ali um, um apertando a mão de Jesus ali e voltando já <risos> é, essa realidade que eu citou aí de planilhas apesar de ter mudado bastante ainda é uma realidade não só aí nos Estados Unidos mas aqui no Brasil também né o padrão ainda do serviço de treinamento de corrida é o treino é a planilha né e hoje nós dentro do nosso clube nós temos isso também mas não é só isso né o coisa perfeita nasceu até com outra pegada né com a pegada de realmente mostrar qual é o caminho é, de uma forma de correr mais saudável, de uma forma de se preparar, não só com o treino de corrida, mas com o treino de força adequado para a corrida, o treino de educação motora, que a gente chama de educativos. E isso, de fato, para quem está nos ouvindo agora, faz muita diferença, não só na saúde, mas, consequentemente, também no desempenho. Né? Aí foi aí que a gente estava falando no começo agora, que você citaram até antes da gente gravar aqui, que você teve sucessivas quebras de recorde, se eu não me engano, no 5K, que é as distâncias mais curtas que você tem corrido hoje. É, e o mais recente foi de 21 e pouquinho, né? Conta um pouco aí desse processo de... Além de estar tá com prazer agora é, no, no processo... É, você... Vou dar só uma pausa aqui, gente, por favor. Aconteceu um negócio aqui na tela, mas... Deixa eu só dar um ok aí, que eu acho que alguém logou em outro canto. Avisa, por favor, no, no Basecamp, que a gente está gravando no, no Zoom e ninguém usou o Zoom. Alguém tentou usar o Zoom aqui. <risos> então, vamos cortar aí, editor, vou fazer a pergunta de novo. É... Conta para a gente então também, Igor, esse processo de evoluir, né? não, não mais além dessa questão de tornar a corrida prazerosa, né, terminar com conforto, mas falar de desempenho também, que é uma consequência da melhoria técnica e de fazer um treinamento mais adequado. A gente estava falando aqui agora, pouco antes da gravação, que você começou a ter uma evolução aí de recordes em distâncias mais curtas, você tem corrido agora o 5K, chegando ao recente aí nessa última semana, de fazer próximo de 21 minutos os 5km, conta um pouco desse processo de agora estar tá muito mais do que esquecer, acho que talvez tenha deixado os problemas aí de lado e está focando muito mais na performance agora, né? Ah, com certeza, com certeza é, final de semana passada eu fui participar de um, uma corrida aqui em outra cidade ah, a gente queria eu e minha esposa, a gente queria levar é, meu afilhado para participar de algo assim né ele tem 11 anos, eu falei, pô, vamos inserir ele no esporte então Aí tinha uma corrida lá que era para as crianças. E eu falei, pô, vou lá fazer essa corrida. É, que era a corrida do, do Halloween daqui, né? E, cara, é, como o Marco tinha me dito antes da corrida, ele falou, pô, a gente pode utilizar duas estratégias aqui. né? Pode sair forte e testar o motor, né? Ou ser um pouco mais... É, desbravar aqui, ver se a gente é, é, se você consegue desenvolver ou se vai quebrar né a gente tem que testar para ver onde é que onde é que vai ou você pode ficar aqui se tu não se sentir bem naquele dia fica nessa zona 4 aqui de mais de conforto, aquele conforto desconfortável né e toca para frente beleza eu fui lá fazer o teste o, acho que, como eu falei com o Marcos, até depois da prova, o clima ajudou. Aqui, onde eu moro no Texas, é muito quente. Eu tenho treinado durante o verão aqui, 37, 35, 41 graus. Que beleza, hein? É, <risos> cara. É, principalmente quando você vai correr no asfalto, é igual eu correr na sauna. <risos> é, é. Esse final de semana, tava, cheguei lá, estava. Quanto? Falhou um pouquinho? Quantos graus? 7 graus, é Celsius. Que... Uhum. Aí eu falei, pô, tá gostoso hoje para correr. Fui, lento, me senti bem e saí saindo. Terminei em 21,2 ali. É... E durante a corrida, cara, não houve um momento que eu pensei assim: tô mal, tô, tô sentindo estou aquilo, não. Escolhi um cara, marquei ele, falei, vou seguir esse cara. Aí. Fui atrás dele até onde deu, né? O cara era rápido pra caramba, fez ali abaixo dos 18, eu acho, abaixo dos 19. Tranquilo, o cara nem, nem suou, cara. E eu, eu falei, pô, vou atrás dele até onde dá e ali segurei um pouco, falei, pô, vou segurar aqui e foi aquilo, né? Eu, eu, ajudei, eu usei a estratégia do Marcos aí, falou: vamos testar e o teste foi feito e terminei bem achando que podia ter dado até mais eu falei pô se eu soubesse cara, no segundo quilômetro já tinha começado a apertar já que eu tava com receio de de, de é, é, forçar demais ali nos primeiros quilômetros né acabei usando como aquecimento assim durante a prova é um segundo aquecimento primeiro segundo quilômetro ali e quando eu vi que tava bem aí eu sentei o pau cara massa então você seguiu o mesmo ritmo e conseguiu chegar nessa estratégia aí sem, sem quebra. Exatamente. E o 5 é a distância legal, porque como acho que o Marcos deve ter te orientado, dá para arriscar mais, né? Se você quebrar, né? uma quebra de morrer e, meu Deus, é. acabou a prova, né? Diferente de uma prova longa, né? Se você forçar <risos> demais ali, faltando 15 quilômetros, acabou a vida, né? Acabou a vida. O 5 é tranquilo. Show de bola, cara. E como é que é nos Estados Unidos, cara? Você contou que mora no Texas, foi para aí, aí se tornou militar, Exatamente. Conta é... toda sua jornada aí de se tornar militar e como é treinar corrida nos Estados Unidos, para quem está no Brasil nos acompanhando, para os militares também que nos ouvem, brasileiros, a diferença talvez de treinamento militar e a parte de preparo físico entre o Brasil e os Estados Unidos. Fala um pouquinho da tua vida aí nos Estados Unidos hoje. Opa, ah, com certeza, então. Eu me alistei aqui, ó. Vou começar lá do Brasil, né? Eu saí do militarismo no Brasil e falei: não vou ser militar nunca mais. Aí, beleza, vim morar aqui, fiz algumas coisas, trabalhei. Nunca mais correr, né? Hã? Nunca mais correr em TAF, né? É, eu falei: pô, nunca mais correr em TAF. Aí, a alma estava lá ainda, né? Aí, tive a oportunidade em 2018 de poder me alistar, né? É... E uma das coisas que eu me preocupava era com a corrida. Eu falei, treinamento físico. Eu falei, pô, como é que vai ser, né, cara? É, eu sempre senti dor. É, só que eu já já já me senti um pouco mais maduro com relação ao treinamento físico, né? É, só que eu queria ter certeza do que eu estava fazendo. Foi até aí que eu comecei a fazer as pesquisas no Google de como correr. dor no joelho, dor na canela. E achei a corrida perfeita. Aí... É, na verdade foi até meu irmão que me falou do, do Corrida Perfeita que ele já tinha assistido os vídeos e tal e eu tá treinando triatlon e tal e ele falou assistir aí, cara é, é pô, ajuda bastante eu fui lá né aí foi pô ouvi a necessidade de treinamento de força eu falei pô, falei para mim mesmo né eu falei ano que vem eu tô indo para um treinamento que vai durar é, 32 semanas é, eu eu preciso estar bem fisicamente, né? e meu eu sabia que a corrida sempre foi aquela problemática para mim, né? da, da de estar relacionada à dor. e daí eu comecei a treinar novamente, né? É, aos poucos e tal, e foi para treinamento. fui para treinamento me sentindo bem, usando ali as dicas que eu tinha encontrado ali de, de treino online planilha que eu acho que na época o Corrida Perfeita tinha uma planilha é de graça é você podia ir lá acessar acho que foi 2018 dos 2019 alguma coisa assim fui, fui montando meus treinos e, e fui lá e cara não é diferente do Brasil cara se eu for falar que é sobre o treinamento militar físico aqui é o do Brasil ele é mais puxado é então, quando eu cheguei lá e eu vi que não era tão puxada, já fiquei um pouco mais tranquilo. Eu falei, pô, dá para eu é, segurar a onda aqui, né? Cheguei lá, fui fazer os testes físicos, e de vida, né, pelo grupo A, B, C e D de corrida, e já me botaram no grupo A. Eu falei, pô, me lasquei agora, que agora eu vou ter que correr com esses caras de 18, 19 anos, eu tinha 33, aqui nos Estados Unidos o... Limite de, de, para entrar no, no, no, nas Forças Armadas é por. É, é por é, digamos assim, a Marinha tem, tem um, um, um faixa. limite, de, é, uma faixa etária, o Exército tem outra, os Fuzileiros têm outra, e a Aeronáutica tem outra. Do Exército é 35 anos, a Aeronáutica é 39, os Fuzileiros são 27. Então eu pude entrar para o Exército e quando chegou lá eu tive que correr com essa galera de 17 que aqui você pode estar com 17 16 eu acho é... e era o um meu receio falei, Pô, como é que eu vou acompanhar esses caras né os caras estão aí puro sul, né? saindo da do segundo grau é... e eu vi a mesma coisas que eu vi aí no Brasil né os caras é, o café é aquela coisa curta direta é que o povo treina para passar só naqueles 3 quilômetros ali, 3.2 quilômetros. E o cara sabe que ele tem que fazer X minutos ele passando, ele tá bem. né? E daí eu vi muito jovem também tendo as mesmas questões, né, machucando o joelho, tendo fraturas de estresse, gente que não tinha o corpo preparado para atividade de corrida porque nunca correu, nunca fez um é, fortalecimento. E aí... E gente nova, 18, 19 anos, com dores na cura, joelho, tornozelo, coluna. É... História os... bem similar à sua, né? Exatamente, exatamente, bem parecido mesmo. E, e os caras com quem eu falo, que eu ainda tenho contato, né? Que a gente fez o treinamento junto e cada um foi para um lugar do mundo. Os caras odeiam correr, cara. É um ou outro que gosta de... Fala de corrida, o cara não está maluco, vou correr nada. É, alguns cursos mais avançados, o cara tem que correr é, 7 km abaixo dos 40 minutos, por exemplo. Eu, eu até passei para esse, esse curso na época, não pude fazer é, por questões de documentação, que na época é, aqui também tem muita burocracia no, no militarismo, mas não, é só aí, o povo acha que o Brasil é, é tudo acontece no Brasil, né? Não, é, acontece, acontece tudo quanto é lugar. E a questão do, do treinamento físico é, foi mais ou menos isso aí. Todo mundo que eu conheço, né, com quem eu sirvo, já servi aqui, não gosta de treinamento de corrida. Os caras é, têm um mesmo problema com o treinamento de corrida, porque é doloroso. É, e, na verdade, é só a falta do... do é, de ser guiado ali, né? é, é educado dentro do, do, do treinamento de corrida. Parece que não muda muita coisa, né? E a estrutura no dia a dia, falando de corrida de uma forma geral, né? Tanto nas, nos quartéis ou até nas áreas públicas, né? A gente sabe que, no geral, países desenvolvidos no exterior têm boas estruturas de pista de atletismo, coisa que raramente as cidades brasileiras têm. Pelo menos na região que você mora aí, você tem essa estrutura legal para fazer os treinos em pista? Os quartéis também têm uma estrutura um pouco diferente? Como é que é essa parte? Eu já, já servi em, em dois quartéis diferentes, na verdade três, e todos eles têm uma pista, é, minimamente uma pista de atletismo. É, alguns é, até têm uma pista indoor, né, que é a pista coberta, por causa da altruidade né, nevam, o frio é muito grande, é, e eles têm que completar o TAF, né? A gente tem que completar o TAF, só alguns lugares eles é, ainda tem essa, essa pista de atletismo desculpa coberta. É, e aqui mesmo, por exemplo, onde eu moro, né, fora do, do, do 10 e tal, a gente tem toda toda escola pública de segundo grau existe, eles têm uma pista de atletismo que é aberta ao público fora do horário escolar. Né, se você chegar ali às 5 às da manhã, 5 e meia, você pode treinar até às 7, que é o horário escolar começa às 7 e meia então das 7 às 17 horas é, a pista é utilizada pela escola e depois disso ela é aberta ao público onde eu moro, cara, eu acho que tem umas 3 ou 4 aqui, num raio de 10 quilômetros muito bom, né? Exato. você acha 3 ou 4 num raio de 500 quilômetros <risos> Cara, isso aí é complicado. Pô de bola, cara. A gente já chegando aqui para o final do nosso episódio. É, eu quero agradecer muito a oportunidade de poder ouvir tua história aí. E agradecer também, em nome de todo o Corrida Perfeita, a confiança que você depositou no nosso trabalho lá no Clube Corrida Perfeita, mais especificamente hoje com o Marcos como seu personal de acompanhamento. Né? E para quem não conhece, como eu falei, quiser treinar conosco, ter acesso a essa forma diferente de treinar, uma assessoria completa mesmo, online para você treinar de qualquer lugar, acessa lá corridaperfeita.com.br Vamos deixar também na descrição aqui do, da plataforma que você estiver assistindo o link para você conhecer mais sobre o nosso trabalho e agradecer também a sua presença aqui, a sua audiência nesse podcast. Marcão, quer complementar alguma coisa aí sobre a jornada do, do Igor? Alguma, alguma lição, aprendizado para quem está nos escutando de uma forma geral, seja o militar ou seja o público praticante amador de uma forma geral? Ah, cara eu acho que aqui a, a grande sacada que a gente pode tirar dessa desse encontro, né, cara, foi juntar um pouco a história do Igor com a história de qualquer pessoa que vai querer entrar para o mundo militar, né, cara, o TAF, ele é uma prova que a gente tem que passar para entrar, né, em muitos concursos em muitas, né, em muitas situações de estar tá, assim, se engajando com uma força armada, uma força de segurança pública. E isso vai nos acompanhar ao longo do tempo, né, cara? Então é aquela coisa assim, tipo, se a pessoa faz ali o né o acompanhamento para passar numa prova de taf e depois cara que eu vai acompanhar a vida do militar para né, para sempre se a pessoa né não não sair daquele meio ali então é, é bacana que a pessoa sempre se preocupe com uma boa orientação né e está fazendo a coisa certa no início meio e durante ali né enfim, né que vai ser antes durante a prova e depois na vida militar continuamente está se preocupando aí com essa manutenção do físico acho que o caso do Igor né o cara que mostrou que passou por uma dificuldade, estava né? ali fazendo TAF a trancos e barrancos e hoje em dia pô, o cara com um acompanhamento né, já mais uh, orientado para o caso dele já está correndo aí no final de semana pô, 15 km, 14 km, como quem vai comprar pão na esquina, que é o que a gente quer, né, cara? o cara treine com essa facilidade né, cara? e que o TAF seja um mero trâmite que, no caso do Igor, inclusive, já nem é mais a preocupação central dele, né, cara? O cara tá preocupado já com provas de, de rua, 19 né? Prova... 19 dele já na corrida, né, no 5. É, a prova do Igor, já... o TAF, ele já sabe que ele passa, que ele tira de letra, né, cara? O cara agora tá preocupado em alta performance ali no 5, nos 10K. A corrida entrou pra vida dele como um estilo de vida, né, cara? Assim como o estilo militar, né, uh, o estilo de vida militar faz parte da vida da pessoa e a corrida vem nesse pack junto, né, cara? O Igor também já aderiu aí à corrida como, pô, como estilo de vida, como objetivo paralelo, né, cara? Mesmo que eventualmente acabe né, não trabalhando mais no Exército, tenho certeza que é uma pessoa que vai levar aí a corrida como, como hobby para o resto da vida, né, cara? É isso que a gente quer com os nossos alunos. Show de bola. Valeu demais, Marcão, pela sua participação aqui também conosco. Quer deixar alguma mensagem final também, Igor, para quem está nos escutando, para corredores de uma forma geral, para seus pares aí do militarismo, ou seja, brasileiro? ou de outros locais. Cara, primeiramente agradecer, né, o convite aí por estar aqui dia a minha história, né, é, de como como o Marcos falou, né, é, é, reforçando o que ele falou. Eu vim de um cara que odiava o, o, o a, treinamento de corrida, sair de, de para mim era, era relacionado com lesão, é, fazia porque tinha que fazer mas para quem é militar, quer ser, é, é é mínimo, né, cara? É o mínimo que o cara tem que manter ali, é estar a, a, é, tá saudável fisicamente para passar nos testes físicos dele, né? E nada, nada melhor do que você saber que você não precisa estar tá preocupado é, ou estar tá com medo ou receio do teste, porque você sabe que você vai passar, né? E eu acho que a minha... Para mim, isso é o, a coisa mais válida, é ter a tranquilidade de saber que hoje eu vou correr por prazer. E quando falam assim, ah, pô, teste físico é mês que vem, eu falo, cara, já não estou preocupado com isso, podia ser amanhã, tá, tranquilo. É... A gente até faz esse um parênteses te interrompendo, perdão, em cima do que você disse agora e o que o Marcos falou também, né? Quando as pessoas nos buscam, quando a gente conversa com alguém que está pensando em concurso público, por exemplo, no Brasil, né? Para entrar para uma força, que o teste é até bem menos exigente, a gente até fala, é um preparo que você tem que ter para a vida, né? Muitas vezes você está preparado fisicamente ali, é o mínimo, às vezes, para estar tá com saúde, e quando chegar um TAF da vida, pelo menos os paces aqui da maioria das provas que a gente tem para entrar num concurso público, eles. Teoricamente, para quem tem uma rotina de atividade regular, sem querer alta performance, é um teste que a maioria das pessoas passa sem maiores problemas. né? Então, é algo que você acaba levando para a vida. né? Se prepara. Exatamente. exatamente. Levou mais de 10 anos, mas estamos mas aí. Hoje em dia, é, correndo sem, sem medo de ser feliz. Show de bola, cara. Muito obrigado mais uma vez, então, amigo Valeu, Marcão. É, para você, como eu falei, que é, quiser conhecer o trabalho do Corrida Perfeita, esse trabalho que o Igor tem acesso, pode acessar o nosso site, corridaperfeita.com, conhecer mais detalhes sobre toda a nossa forma de treinar e de enxergar. Galera, um abraço, um forte abraço para vocês todos que estão aqui conosco, para quem está nos escutando e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu, galera! Valeu, Igor! Valeu, valeu!